E não só agora com esse fungama, que nós estamos aqui gente, com mais um vídeo. E hoje um vídeo com. o diferente né? O Oculus Rift. Eu consegui aí com um amigo meu. É. uns jogos aí que eu, eu vou trazer de Oculus Rift esse mês então. É. o jogo da vez é Dread Hills. De terror aí. Uma demo. Será que é bom? Eu não sei. Então nós vamos ver. <risos> Inventário. E abrir porta. Simbora, gente. Uh. Temos um mapa. Ah, itens. Ai, que... Gente, que estranho. Tá. E pra que serve esse inventário? Ah, Correr. Uh. Gente. Hum, nós temos um mapa. Abrir porta. Puta que pariu, ai gente que medo, oi, moço, gente, moço. vamos pra cá, não tem nada ali, nada atrás de mim, que que é isso, uh. ah tá muito escuro gente, não tô gostando, merda é essa? Pega. Entre em mim. Bom, vamos andando. O microfone tá certo. O que, que é aquilo? Uma luz? Não gostei da luz. Hum. Use no seu inventário para encher o. Como usa? Gente. Ai! Caralho! Me explicaram que gárgulas nesse jogo não são legais. Então a gente vai pra cá. Ai meu deus. Ah... Oi. Ah, a gente vai aqui. Ai meu deus. Ai, corre! Ah. A gente corre! A gente não atende de mim! Fudeu. Abre porta. Abriu. O que, que eu faço? Eu não sei. Como que apaga a lanterna? Tem alguma coisa ali. Não sei o que é. É a mulher, a mulher tá vindo Ai meu Deus, Eu vou ter que tentar dar um olé nela, gente a Gente, já é. é muito alta Ai Fui Vambora Vambora, vambora, mapa, não me deixe na mão A gente vira aqui é. Só que o que a gente faz? Aqui, direito ah, Pega, pega Vira Mulher. Gente, eu, eu tô me perdendo já nesse mapa. Ai, ela... Ai, não. Não. Não. Uma gárgula. Oi, moço. Que que é aquilo? O moço. Moço. Gente, ele tá se mexendo. Moço, eu vou embora. Ai! Não, não vou não. Garbo. Gente. Gente, meu Deus, o que, que eu faço? Tô com medo. Ok. O moço. Faz nada comigo. Ai, ele olhou pra mim. Gente, essa gárgula tá muito perto de mim. Socorro. Alguém me ajuda. Vambora, pra cá. O que, que tem aqui? Ai, que medo! Ai, gente, é mó tenso jogar com isso. Bom, a gente nos levamos daquela Um esqueleto? Vambora Ai Ai meu Deus, gente Bom, eu não nem explorei o resto, foda-se, foda-se, o que importa é que eu consegui é, eu vou trazer mais aí depois se vocês quiserem. Ai. Mas só então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os jogos que eu tô procurando, sei lá, alguns. Mas vocês podem me passar aí. É, deem like, favorito, se inscrevam no canal. compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, gente! Então pessoal, falou!